E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Que é o sejam bem-vindos ao canal, e sim, hoje nós vamos gravar, certo? Manipulando aqui o celular, porque eu vou falar de um assunto de amizade e realizações. Vou fazer um cafezinho aqui ao, ao vivo, né? Claro que o programa a gente vai pôr no ar daqui a pouco. E ó, primeiro dia de uso da nossa máquina aqui, ó. Muito bom, um cafezinho comigo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e tal, toda aquela coisa, se compartilha para Se você tem a ver com o conteúdo. E hoje a gente vai falar de realização. Convidar vocês aqui a tomar um café, falar de realização, porque assim, eu estou aqui na editora, né? E aqui na indústria, onde a gente vai juntar todas as coisas aqui, todo mundo um da Sul, um por ovelha a Comic Zone, que tá dando um trabalho danado. Transportar a Comic Zone pra cá. Deixa eu ficar aqui na frente da lâmpada. E eu tava colocando um quadro ali na parede. E aí eu falei, pô, eu vou gravar o vídeo de hoje sobre esse quadro, né? Não só sobre a sede, mas sobre o quadro em si. E dividir isso um pouco com vocês. Porque esse quadro significa muito. Antes eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. A gente tá na cozinha aqui, ó, da indústria, certo? Tá faltando móveis, tudo. Olha que legal. A gente já trouxe os nossos aparatos... De diversão, certo? Já tem a mesa do financeiro aqui pronta Já tem um monte de coisa rolando Uma parte do nosso estoque já tá vindo para cá Enquanto a gente fez as estantes industriais Aquelas de pallet, né? Que porta-pallet, sabe? São as estantes de aço, porta-pallet A gente mandou fabricar e ainda vai entregar, né? Tem um tempo aí de 30, a 40 dias Então enquanto não entrega, tá tudo isso aqui, ó Essa bagunça toda Estamos né? organizando por título, tudo Tá chegando os caminhões, né? A gente vai ter o próprio estoque. Por que a gente vai ter o próprio estoque? As pessoas perguntam, ah, por que vocês não contratam a armazenagem e tal? A ideia é fazer a Comic Zone também ter preço, né? Ter preço. A gente sempre aperta ali no preço, deixa o preço melhor para vocês. Sempre tá negociando, né? Com a gráfica e tudo. Mas a estocagem do material também, ela deixa o material caro. E se a gente puder é, economizar na estocagem e manter a estocagem próxima, que é uma coisa também que eu acho que... Eu pisei nas pedrinhas aqui. Eu acho que mantém também aquele sentimento do que é uma editora também, né? Que é uma coisa que quando eu fui construir essa casa aqui eu pensei muito assim. Quantas editoras eu já fui e era só uma mesa, um fundo ali cheio de livros, ou muitas vezes nem isso, né? Só um escritório, muitas vezes, algum, algumas mesas ali e... E você não vive a essência da editora, né? Então, se você olhar ali em cima, ali, ó, a gente vai ter uma mesa de fanzines, né? Já tem material ali que é desde escola, que eu ganhei de presente da Elayne, inclusive, que fazia os mimeógrafos, que fazia as nossas provas na escola. Então a gente vai ter uma mesa também, fazer mimeógrafo, fanzine mimeógrafo, que é a poesia mimeografada. Ela teve uma relevância para a poesia marginal, né? Então a gente vai ter um espaço também dedicado à literatura marginal aqui. Eu não vou mostrar tudo hoje, para não estragar né todas as surpresas. E eu vou lá onde a gente estava pondo o quadro, para poder concluir esse vídeo com vocês sobre o quadro. É. Você sabe que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa assim, a gente sempre tem um companheiro, uma companheira de sonho. Né? E às vezes eles têm até a empresinha deles e tal. E o meu foi esse cara aqui, ó. O Marcelo Martorelli. Ó. Já falei dele num vídeo uma vez. Ele tinha a editora Luzes no asfalto. Né? E é um cara que ele publicou a Dona Laura. Dona Laura. Nossa, eu subi a escadinha aqui fiquei esbaforido a Dona Laura é uma poeta, uma escritora marginal, faleceu também, né? A gente publicou um texto dela na Literatura Marginal. E o Marcelo Martorelli que me procurou para publicar um livro dela, né? E ela ficou feliz demais, porque conseguiu publicar o livro e tal. Enfim, e aí depois disso eu comecei a editar com ele, eu fui no lançamento da editora dele, ele é um cara também muito sozinho, né? A gente tinha ali os amigos ali, a Thaís, o Paulo, o pessoal que faz a diagramação, a capa, fora isso a gente não convivia com muita gente para fazer livro, para fazer edições. E ele foi o cara que comigo ali em Santo Amaro sentava, a gente procurava um bar, e ele falava, ó, se edita dessa forma, né? E vocês verem, eu, eu convivi na cara dos amigos 10 anos, e ninguém lá me pegou para ensinar edição, né? O pouquinho que eu sei, ninguém pegou lá e falou, falar, oh, fé, senta aqui. Porque também os caras jornalistas ali renomados, ocupados, embora eu tenha editado as três literaturas marginal mais importantes lá na cara dos amigos, né, as revistas de, de autores é, até então desconhecidos tal, a maioria, mas ninguém me chamou para editar, enfim, né? E o Marcelo não, o Marcelo sentou comigo desde o começo falou: esse edita assim, você marca aqui, você põe assim, você corrige vírgula dessa forma e tudo manual, né, mano? Eu aprendi a editar é, manualmente. E a ser o povo, ela é um embrião disso tudo hoje que a gente está é, colhendo, né, que a editora tem o prédio próprio, a Comic Zone, né, ter crescido tanto, junto com o Tiago Ferreira, aí tudo isso começou na Ser o Povo, começou eu sozinho naquele escritório ali do centro de Itapsirica né, antes do centro de Itapcirica, na minha casa mesmo, é, surgiu por volta ali, o pessoal sempre pergunta, ah, quando surgiu? 1999, não chamava Ser o Povo, chamava Editora e Literatura Marginal, e aí eu falei, eu não vou pôr Literatura Marginal como nome de editora mais, né, e eu resolvi mudar, os caras da cara dos amigos na falaram, mano, você é doido, vai deixar um puta nome desse. Eu falei, não, o nome da literatura marginal é o um movimento. Eu acho que eu vou pôr o um nome da editora diferente. E aí eu pensei, selo, povo. Porque tinha selo Alfaguara tem ainda, né? Vários selos assim com nomes bem bacanas. E eu falei, mano, pra mim o nome mais bacana que tem é povo, tá ligado? Tanto que se vocês forem ver aqui na editora, a gente colocou um dos primeiros quadros que entrou aqui, que deu o maior orgulho pra gente colocar, foi o Justiceiro, feito pelo Tatu, né? Mas não o justiceiro pune sei lá, da Marvel, né? O nosso justiceiro é o Chico Mendes, pessoal. Olha lá. O nosso justiceiro é o Chico Mendes. Entendeu? Então, a ideia é de ter aqui um espaço dedicado à arte, à cultura, aos toys, aos livros, né? Ela começou assim, começou com um cara me dando atenção, falando, ah, você quer montar uma editora mesmo? E tal, publicar autores independentes, autores que estão para acontecer, né? Ou seja, devolver um pouquinho do que eu recebi, né, de atenção de algumas pessoas, e foi esse cara aqui, ó, Marcelo Mantorelli. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque ele ia ter muito orgulho, onde ele tá, ele tá orgulhoso, claro, de, <risos> de eu ter posto aqui no hall é, um espaço dedicado para essa memória, né, então, onde você estiver, Marcelo, é, você já se foi aqui da terra, né, mas em espírito você tá vendo a gente e tá feliz, é um cara que sempre ficou feliz com as minhas realizações, a gente vai colocar o cronista aí do quadro aqui, ó. De uma das primeiras publicações da ser o Povo também. Vamos colocar o nosso primeiro e único, até agora, prêmio PCA. E vocês podem ver, ó. Editora Casa Amarela Undaçu, um né? Cada um chamava a editora de um nome diferente, mano. Falei, Jesus, gente. Até a gente firmar como um ser o Povo, né? E o Alexandre de Maio fazer o novo logo pra gente, né? A gente tinha um outro logo e a gente resolveu mudar. E o Alexandre de Maio fez o novo logo. Eu queria dividir um pouquinho disso com vocês aqui, ó. Estamos arrumando as plantas, tá ficando tudo bonito. Estamos colocando quadro aqui em tudo, ó. Cada quadro tem um significado diferente, né? Esse da, do boneco fluxo aqui, porque a Onda Sul, ela é responsável também por tudo isso, a Onda Sul enquanto empresa, enquanto vendedora de boné, enquanto máfia, né? A nossa máfia, a galera toda junta. A Sul também propiciou isso aqui pra gente, porque se eu não tivesse os documentos da Sul, ok, eu não tinha feito editora também, né? Foi o princípio de tudo, antes de abrir os documentos oficiais da Comic Zone, a sul que segurou tudo, em termos de documentação, conta bancária, tudo, porque isso aqui, o espaço, o indústria hoje, é um espaço de gestão dessas empresas, né? E, e foi difícil eu também me aceitar, que embora sendo escritor, tudo, mano, mexendo no trabalho social, eu era um cara que manjava um pouquinho de gestão. Então eu falei, meu... Eu vou pegar e vou fazer um espaço de gestão Onde eu possa juntar as estruturas das coisas E fazer funcionar, né Um amigo meu falou assim Ah, o mal trabalha 24 horas, o bem descansa Eu não concordo não, mano Acho que o bem também trabalha bastante para ver as coisas funcionando, dá muito trabalho A gente tá aqui desde manhã, ontem foi uma loucura Hoje tá chegando mais três caminhões aqui Entendeu? É, é muito intenso o trampo Mas dá um prazer de nada A assim, gente poder pôr uma coisa linda dessa aqui ó, O Ricardo Seco mandou aquele vaso ali Que tá na ponta para mim, meu parceiro a gente tem gente aqui de todo tipo que <risos> manda uma plantinha, manda uma obra de arte. Eu ganhei uma obra de arte esses dias aqui maravilhosa para pôr aqui também. E vou fazer um vídeo depois mostrando. A Rapaz, aqui vai ter muito conteúdo legal pra gente falar de arte, de cultura. Eu sei que eu tô em débito com vocês sobre literatura, sobre poesia, né? Sobre o que a gente ama de fato também. Mas é porque a urgência das ruas também cobrou a gente bastante, né? A gente teve essa, essa urgência aí pra poder fazer com tanta coisa acontecendo no nosso país, mano. E aí, não paramos de trabalhar pela arte, pela cultura, mas tivemos que né, mano, prestar atenção nesses povos doido que estavam aí, os fascistas e tal, tá bom? Mas agora a gente vai mostrar um monte de coisa cultural e conforme eu for decorando aqui, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês é, compartilhem desse sonho comigo aqui, dessa realização. Tem muita gente volta, o pessoal do Caminhão Quis Aparecer, falou, Fer, depois você me mostra. Aí eu postei no Insta e falei, oh, se o seu Insta é mais bombado, põe no Insta. Eu falei, tá bom, então eu vou pôr no Insta. E... É isso aí, queria dividir um pouquinho de vocês, vocês estão comigo há tantos anos também, e a gente passou por tanta coisa junto, Marcelo Martorelli, esse vídeo é pra você aí, e pra todos vocês que têm um amigo que acreditam no sonho de vocês, certo? Um amigo, uma amiga, então dê valor, mano, porque depois faz falta pra caramba, faz muita falta, um abraço.